Boa tarde pessoal, sou eu Alessandro Auxiliar técnico Profissional. Hoje a gente tem esse relógio aqui, ó. Técnicos, SkyW, ó. A gente vai fazer a verificação de vedação. E a verificação da bateria para entregar pro cliente que ele pediu. O relógio está atrasado, ó. Está atrasando sempre o horário. A gente vai trocar a bateria, ver se a bateria e a verificação de vedação para ver se está faltando borracha na coroa da tige no fundo para ver se está com borracha tudo certinho vamos abrir para verificar tem que ter as ferramentas certinho para abrir a pulseira aqui abrir a pulseira direitinho ó. Para verificar se é a bateria. Está com borracha de vedação. Botar a proteção para não riscar o relógio do cliente. Aqui, ó. Pega a chave. Aí, abre o fundo, ó. É só pegar a borrachinha Pega a bolinha, se tiver a bolinha Pra não riscar o fundo ó. Ó. Aperta bem apertado ó. Pra abrir o fundo Pra verificar Se a bateria tá boa Vamos verificar se a bateria Tem que verificar pessoal ter cuidado com o relógio do cliente para não quebrar para não queimar Vamos ver se a bateria Vamos ver quanta bateria tem Se a bateria está testando Está funcionando ou não Vamos verificar Agora horário está atrasando Aí A bateria está com 55, a bateria tá boa. Vamos ver se tá com a tá borinha de vedação. Conferir a borracha de vedação da tige. para ver se não tá gasta. Se a borrachinha tiver gasta, vamos botar sempre uma novinha. Ainda pode entrar água dentro. Tá com a já no lugar já. Vamos fazer o teste. Aí ó, tá bem emborrachado, a borrachinha já tá no lugar correto A borracha de vedação já tá no lugar correto ó. Repara aqui ó. Já tá no lugar correto já A borracha de vedação É só verificar o fundo direitinho Bota a bateria nova Aí vou medir de novo a bateria 154 155 a bateria novinha né? Vou botar a data de hoje Da bateria para ver a validade É 26 2022 Vamos ver quanto tempo de duração vai, vai durar essa bateria Fechar, pessoal, sem arriscar Aperta bem apertado pessoal, ó. Verifica o fechamento, ó. Verifica o fechamento. Tivesse a máquina de ATM, colocar dentro para verificar se está tudo fechado corretamente, entendeu? Verifica para ver se está tudo vedado é bom ter a máquina de ATM que eu não tenho ainda, pessoal. Tem que comprar ainda. Eu só tenho só como fazer a troca, botar a borrachinha, de vedação. A borrachinha tudo certinho com relojoeiro profissional. Eu sou relojoeiro profissional, pessoal. Eu tenho um certificado de relojoeiro que eu fiz na faculdade, ensino à distância, entendeu? Eu fiz a prova de tudo de relojoeiro, meu certificado é válido. É só conferir lá na faculdade. Tenho credenciamento. A faculdade É só verificar pessoal Está certinho Se não está vazando Se não está entrando água dentro Espero que esteja tudo correto pessoal. Espero que o cliente goste Pessoal Segue, se inscreve no canal pessoal Aí ó, relógio técnico Skydiver profissional 150 metros Vedado ó Olha o fundo dele ó Fundo de rosca Aí ó É fundo ros... rosqueado Fundo rosqueado ó Olha como é que tá o relógio Bonito ó A máquina dele é VX VX32 pessoal a máquina desse relógio VX32 Indústria Brasileira, pessoal Relógio técnicos, pessoal Skydivers, espero que tenha gostado, pessoal Siga, se inscreve no canal, pessoal Alessandro Auxiliar Técnico Profissional